Então, para Minecraft vídeo de quarta, vídeo de quarta, quarta, dia 10, faltando nove dias para lançar The Last of Us Part 2. Siga-me no Instagram, no Instagram eu faço o countdown de quantos dias faltas, faltas, de quantos dias faltam, e hoje iremos reagir ao... Subreddit Unexpected Se você não sabe o que é um subreddit Reddit é uma plataforma e subreddits são tipo as páginas que tem nela O Reddit é tipo um grande fórum E aí, a cada página é tipo como se o Reddit fosse um site que junta vários fóruns E aí o subreddit é cada fórum É tipo isso Unexpected Traduzindo inesperado O subreddit é em inglês Então eu vou ter que traduzir e vamos lá, vamos reagir a alguns aqui. Quando eu ver que tá bom, aí eu, eu paro. A gente percebe que o negócio é bom quando começa com Minecraft. Primeiro vídeo que tem aqui. Eu literalmente não assisti, eu vou ver agora. Mas o problema é que é TikTok, mas é Minecraft. Agora junto uma coisa boa, com uma coisa ruim, vamos ver o que, que vai dar. Ok, como entrar em um ninho de abelhas no Minecraft. Vamos dar uma olhadinha. <risos> Tinha um Creeper ali dentro do nada <risos> Confesso que tem um leve susto, mas ok Suportando o protesto Eu acho que é isso que, que significa Supporting the protest Vamos ver o que vai dar, eu não, não faço ideia Os caras que estavam protestando na rua jogaram... quebraram a janela dos caras? Como assim? O que, que eles jogaram? Jogaram pedra? Jogaram pedra na casa, WTF? Como assim, velho? Ok então, né? Do nada! Ixi, TikTok, TikTok... Talvez eu não coloque a música. Apenas limpando meu carro. Don't mind me? Eu não sei o que significa don't mind me. Não importa? Eu não sei se tá traduzido certo, tá? Mas ok. Que? Ah, o cara tava lavando no ref... Nossa, ele tava... Era o reflexo do carro, meu Deus do céu, foi muito bom. Esse jogo de câmera foi muito bom. A Real Tear Jerker. Sério, eu não faço ideia como traduzir isso. É... A Real Lágrima... Idiota? Eu não... eu não sei como traduzir isso. Mas, ok. Uh... Que bosta, na moral, acho que esse nem vai entrar pro vídeo. Foi uma merda. Tinha que ser TikTok. Ok. <risos> Hello Darkness My Old Friend. Ok. Tô vendo aqui que pare... esse parece ser bom. Os homens vamos ver. São dois gatos. Não, é um espelho. Não é possível que seja dois gatos. Não tem áudio. Não, não mentira. Vamos um esperar, vamos um esperar. Caraca, não é um espelho. Nossa, não é um espelho não. Como assim? Os gatos... Não, não é possível. Esses gatos estão sincados, velho. Ah, a solução do meu pai para limpar é birds dropping. <risos> birds dropping. É, tipo, literalmente seria... Drop é tipo deixar cair o pássaro, tipo alguma coisa assim. Só que seria cocô de pássaro da janela. A solução do meu pai para limpar cocô de pássaro da janela. This is how you clean bird poop off a window screen. Take a shot right that. Well done. <risos> que susto, mano. É um negócio de ar compressor. Pelo menos eu acho, né? Caralho, que susto, velho. Tava alto. Temos um vídeo chamado gravidade. Que um Tiro, velho! Oh! <risos> Caraca, véio, A bicicleta quebrou, velho! Eu achei que o cara ia cair, mas não desse <risos> A bicicleta quebrou! Como assim? Esse que se chama Water Twist Será tipo um volta ou alguma coisa assim E tem... é mais de um ventilador Vamos ver o que vai dar Ah! Eu acho que eu conheço esse vídeo Vamos ver, se for o vídeo que eu conheço Não vai girar as hélices, vai girar as lâmpadas! Exato, exato, eu conheço esse vídeo. Tá, esse aqui não conta, esse aqui não conta. Tá, e TikTok, temos um ponto negativo, mas vamos ver. Uh, no way he did that. Sem chance que ele fez isso. Parece um pedido de casamento. Eu não entendi o que ele disse no final, velho. Tá muito difícil de entender, mas caraca... Mano, que agressividade, cara. Nossa, calma. Uh, my first attempt at video with my drone. My new drone. Ok, minha primeira tentativa de fazer um vídeo com meu novo drone, eu acho que é isso. Não tem áudio também? Meu Deus, não tem mais áudio? <risos> Por que você foi usar o drone no banheiro, mano? <risos> que merda. Literalmente. Ah, não, mano. O cara é um gênio também, né? Com só o um drone em casa. Isso é fora, ó. Se todos os nossos árbitros fossem apaixonados como ele, o mundo seria um lugar melhor. Tipo... Ah, é aquela competição de pedra, papel e tesoura? Eu acho que é. Ó. Oh. <risos> <risos> <risos> ah, esse vídeo é genial, cara! <risos> Mano, o povo... Isso tá escrito eu acho que em japonês, mano. Eu tenho quase certeza que isso é japonês. Os japoneses são genial, cara. Eles conseguem dramatizar cada coisa. É só ver anime que tu vai entender. Nossa, mano. A... Competição de pedra pra pedra é a melhor coisa. E eu entendi, eu entendi o árbitro apaixonado. É, o árbitro tava bem empolgado mesmo. Esse aqui talvez seja o último, ok? Se for um vídeo bom, vai ser o último, se não, se eu não entender ou for uma bosta e eu tiver que ir pulada, aí não vai ser. Mas, vamos ver. Just a normal car ride with the boys. Apenas um carro normal dirigindo com os garotos. Garoto? Pô, mano, para de gravar na vertical, pelo amor de Deus. Nossa, não dá pra entender nada, o microfone. Tá gravando com a batata. Olha os caras, mano. Fazendo churrascão no carro. Ah, isso aí é uma ideia boa, cara. Eu vou eu não vou tirar a genialidade desse cara, não. Isso aqui é uma ótima ideia. Bom, uh, esse foi o subreddit Unexpected, inesperado. Eu vou deixar o subreddit na descrição, ok? Ele é em inglês, como eu já disse. Então, se você quiser entender os, os títulos, talvez alguma coisa que está escrita ou dita no vídeo, é bom você entender em inglês. Mas... É bem divertido, eu gostei, eu gostei, eu gostei bastante. Teve uns dois aí que foi meio bosta, mas um era TikTok, então é explicado. O outro é porque eu não entendi mesmo. Então, é. Bom, eu gostei bastante. Se vocês quiserem uma parte 2, comenta aí. E eu peço para que vocês comentem mais coisas para mim reagir, porque senão eu vou ficar sem assim, vídeo para terça. Para terça para quarta. Bom, é isso. Nos vemos no meu próximo vídeo, analisando o trailer 4 de The Last of Us. Eu acho que tá escuro, eu vou ter que acender a luz está o trailer 4 de Last of Us, o trailer de história, de Last of Us Parte 2 no caso, o trailer de história. Nos vemos amanhã. Esqueci de avisar, tá aí o calendário do, dessa semana aí, só para vocês ficarem ligados. É nóis, valeu, falou e fui. Você só ia sorrir, me trazer a